<laughs> oh, <fuck>. <laughs> <laughs> yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. E agora, boa boas, pessoal, aqui fala do brinca, pude-me a dar por isso aí, foi meu mal. É. Aqui fala do para mais um videozinho, desta vez é um videozinho de perguntas e postas com desafios. É falta de remédio Mas, pessoal, eu no Instagram pus um story a pedir-vos para vocês fazerem perguntas ou desafios para eu fazer este videozinho aqui bem maluco e eu vou ter, digamos, aqui uns desafios que são bastante complicados... Bastantes, bastantes complicados, por este Você é burro? Antes de nós passarmos até para as perguntas já, para os desafios quero pedir para vocês estarem MEGA LIKES se nós chegamos aí aos 100 likes eu faço um desafio na rua às pessoas Vocês ainda não precisam de saber porque eu vou passar mal neste vídeo, eu vou-me humilhar bastante, só para me fazer rir. Vamos me quezar, quezar, quezar! Pessoal, Deixar o likezinho, passar nas minhas redes sociais e nas do Miguel que está aí atrás, não mandem um cheirado. Estou usando. E pronto pessoal, vamos então passar agora para as perguntas. A primeira pergunta é um desafio, assim só vou começar de surda. Surra de pau mole, pi pi Que é do Daniel Lopes, faz o pino contra a parede enquanto cantas impossível. Bambora vamos. só. And you are strong, para a Ai, eu não lembro. não! me lembro da lenda, E não! não! não! pessoal, o que te levou a fazer uh, este canal? Eu, eu fiz este canal porque não fiz outro, percebem? Não me diga! Não, estou brincar. o que é que me levou a fazer? Pá. A mesma coisa como vocês criam uma conta de Instagram, eu criei um canal no YouTube, basicamente, olhem, apreciou-me fazer vídeos, vambora, só lá, vamos nessa, é vamos ganhar aqui, não estou brincar, nem ganho quase 1.5 centimos ao mês, já vi, não dá para pagar a luz. Pô. Agora o desafio do Luís Monteiro, é subir acima de um poste e apalpar o cu da lâmpada. Mate-te, dá, -te, dá -te, com os subir o posto bater ali no caminho. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Como é que foi a experiência? Foi, foi top, passamos. <risos> Pá, isto foi um teleporte da fixe. Passamos. Embrançado, passamos agora ao desafio que eu acho que vai ser mais hardcore deste vídeo. O Diogo Costa vai no jardim mais perto e anda de quatro a imitar um cão com as pessoas a ver. <risos> isto vai ser ok, Isto deve ser também a imagem da tamboneira, por isso só lá. Uh! <risos> <risos> <risos> <risos> é ué canco. É ué canco, mano. <risos> Tu tens a criança da Olha agora, olha a A tira está sendo uma pessoa Eu não acredito que vai fazer isto Não, não pode Nada não dá. E agora pessoal, uma pergunta aqui do Gabriel, sabes tocar algum instrumento? Tá, eu caguei-me todo para fazer isso pessoal, eu sei tocar a guitarra pessoal, eu sei tocar a guitarra, eu sei tocar a flauta na minha hum, E pronto, aqui está, posso a guitarra, tá? sei tocar... Posso... Bom, temos aqui agora da Patrícia Machado que é pronta dizer aos teus pais que a Márcia está grávida. Pessoal, visto que os meus pais estão a trabalhar e eles não estão agora em casa, eu vou ligar a minha mãe, que também não está em casa, e vou-lhe dizer então que a Márcia grávida. Olá a estás boa? Olha, tipo, há uma cena que eu tinha que te contar, vou dizer a primeiro porque eu pensei que dizer aos pais e ainda não disse. Pronto. Tipo, lembras-te quando eu fui à viagem de finalistas com a Márcia? Pronto, o que é que aconteceu? Eu dormi com a Márcia, não é? Pronto. E pronto, sabes como é que é? As pessoas têm aquele momento mais quente e é tal. E a gente envolveu-se e a Márcia agora acha que está grávida. está até tipo aquelas dores e não está com o período, está cheio de jogo, já disse pá, faz, não partes nada. ela acha que a pílula, a pílula não fez efeito, percebes? É bicha! É bicha! pronto, é também pode falar comigo a Sim, sim, mas caso seja, como é que eu vou dizer, já viste? É que eu já comprei o teste e tudo. Uhum. Há duas semanas. Há é quatro? Duas semanas, e nós fomos em abril, tipo, meio de abril. Pronto. Ela já mas está mas um bocadinho mais gorda mas agora. Pronto, olha uma coisa. E estava cheia de dores no outro. Aliás, eu pensava que era o outro e não andava Mas eu estava cheia de dores e a própria irá ficar. Aham. E eu só tenho medo de é que nasçam com o deficiente. Porque eu tive aquela probabilidade quando que eu não nasci também. Oh, não, Peraí, deixa-me só dizer, deixa-me só dizer, tipo, eu estou aqui em casa com o Miguel. O okay. Atrás de nós, à a minha frente, basicamente, à frente do Miguel, tem uma câmera e eu estou a gravar uma prank. Não, é sério. É. <risos> Foi a Patrícia... Oh, eu sou para contar que andava de frente a frente, não achas? É foi a Patrícia que mandou por Instagram. Está ah, bem? Está bem? Ah, Vai, tchauzinho. Ah, Espero que tenhas gostado. Não Exatamente. Pronto. Vá, tchau e went É, pessoal, já... foi um rest-likezinho, pessoal. Eu... Pessoal, nós agora temos aqui uma pergunta da Beatriz Pereira, mãe que é de Ela é minha amiga, já agora é feia. Ela tem aqui dois desafios, e eu vou ter o melhor para escolher, sem ler. Ou da esquerda ou da direita, diz aí. Da direita. Da, da direita. Podias fingir que caías no meio da rua quando alguém estiver a passar por ti? <risos> achas que consegui mesmo? Isso, acho que Sim. é verdade. Pode ser que não aprovaste tudo. Ó filha da puta! E depois começa a mandar a vir, oh. assim. Já foi. Aí, abriu ós, outra vez. <risos> outra vez? Ei, Já Eu sempre não posso fazer isso. Ah, não. Se não sabe. posto. a Para, já está tá pronto, estou pronto, podes ir, vai, siga! Estás bem, Marcos? Ei, estás bem? Obrigado. Sim, foi ali no... no sei da tampa. <risos> Tudo, pessoal, foi este o vídeo, o Miguel vai abordar a job. Querem ver o Miguel aparecer aqui do nada. Olha, vai, um, dois... Aqui está... Ganhei. Isto é muito edição aqui mas... no Premier Pro. Pronto, só foi este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam se de deixar aí, ainda não, não, não. thumbs up. Passem aí também na, nas descrições, que é só uma, mas vai né, na é? Nas descrições também E tem lá as redes sociais do Mano Mil e tem as minhas também, por isso toca a seguir. E pronto, só vocês têm que seguir lá no Instagram porque eu normalmente posto quando saem os vídeos e normalmente meto essas interações e eu preciso que vocês comentem lá. Mas pronto, só é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e quando? Fica do meu eu vou tentar tudo, quero amar, ser amado Quero chorar, festejar, conquistar, viajar Tudo aquilo que quiseres até ficar sem ar Miúda, não duvides do que eu digo Nem duvides do que eu digo